Olá, bom dia. Daremos início à oitava sessão pública ordinária de distribuição de processos de 2023. O sorteio realizado de forma eletrônica mediante um software específico e passivo de auditoria. Iniciamos agora a distribuição dos assuntos da lista de sorteio público. Item 1. Processo 48.500.0007.32.2022.17. Revisão do submódulo 12.1 dos procedimentos de regulação tarifária, o PRORET. Revisão periódica das receitas de geradoras. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 2. O item 2 será distribuído com a conexão ao processo 48.500.0068.92.2022.61. Sorteado ao diretor Elvio Neves Guerra na 48ª sessão de sorteio público ordinário de 2022, tendo em vista o artigo 4º da Nome de audição Anel nº 18. O item 2 é o processo... 48.500.0009.34.2023.31. Estabelecimento dos limites para indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC, e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, FEC, da RGE Sul, distribuidora de energia SA, RGE Sul, para os anos de 2024 a 2028. Esse, então, foi o projetor Elvio. É Item 3. Processo 48.500.0009.33.2023.97. Requerimento administrativo protocolado pelo Grupo Energisa, com vistas à aplicação de método alternativo para definição das perdas técnicas regulatórias das distribuidoras formadas pelo agrupamento das concessionárias Energisa Paraíba e Energisa Borborema, e Energisa Minas Gerais e Energisa Nova Friburgo. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 4. Processo 48500007884 2022 32, recurso administrativo interposto pela AES Uruguaiana Empreendimentos S.A. em face do auto de infração número 60-2022, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração SFG. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tili. item 5, processo 48.500.008696.2022.21, recurso administrativo interposto pela Copel, geração e transmissão S.A., Copel GT, em face do áudio de infração número 70 70.2022, elaborado pela SFG. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 6. Processo 48.500.0068.02.2022.32. Recurso administrativo interposto pela Companhia de Eletricidade do Amapá em face do despacho 3.452.2022, emitido pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 7. O item 7 será distribuído por conexão ao processo 48.500.0049.24.2010.5.1, sorteado ao diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva na sétima sessão pública ordinária de distribuição de processos 2023, tendo em vista o artigo 4º do inciso 1º da norma de audição anel nº 18. O item 7 é o processo 48.500.0049.24.2010.5.1, pedidos, pedidos de reconsideração interpostos pelas empresas Faro Energy, KWP Energia, GD Solar Holding, Casa Forte, Órigo, Mori, Solar Grid, Canadian e Instituto de Energia Limpa, Inel, em fase da resolução normativa 1059-2023. Esse então foi o diretor Fernando. Item 8: processo 48.500-0049-59-2021-42. É, o diretor Ricardo Lavarato Tilly não passa para o sorteio do item conforme estabelece o artigo 50 da norma de direção anel número 1. E ao, o assunto é o pedido de reconsideração interposto pela Força e Luz, Coronel Vivida, Vívida, né? LTDA em Forcel. Em fase da resolução homologatória 3096 2022 Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. O item 9 será distribu distribuído por conexão aos processos 48.500, 00, 26, 2019, 85, 23, 20, 2019, 16 e 23, 15, 2019, 03, sorteados ao diretor Ricardo Lavorato Tilly na sexta sessão de sorteio público-ordinário de 2023, tendo em o sorteio 4 da 9 direção anel número 18. O item 9 são os processos de mesmo número? São? Ah, não são, não, são outros números. É, processo 48.500, 17, 2019, 94, 23, 24, 2019, 96, 23, 25, 2019, 31. Requerimento administrativo protocolado pelas empresas Usina de Energia Fotovoltaica Solar do Sol 4, 6 SA, com vistas ao reconhecimento de exclusão de responsabilidade pelo atraso na implantação das usinas fotovoltaicas Lar do Sol 2, 8 e 10. Esse é então, o doutor Ricardo. Item 10. Processo 48.500.0010.81.2023.55. Descumprimento de cláusula de contrato de energia de reserva da Central Geradora Solar Fotovoltaica Machadinho, outorgada a energias de Machadinho 1 SPE LTDA. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Laborato Tigre. Item 11. Processos 48.500, 0035, 28, 2021, 69 e 35, 29, 2021, 11. Autorização para a ONUSUNA Energia Participações LTDA implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Alto São Francisco 17 e 18. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 12, processo 48.500.0064.48.2013.55.64.49.2013.08. Autorização para Hélios Projetos de Energia Solar LTDA implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Hélios 1 e 2. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 13, processos 48.500.0025.33.2019.30, 25.34.2019.84 e 25.35.2019.29. Autorização para Atlas Brasil Comercializadora de Energia LTDA, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Casablanca 7 e 9. A9, 7 A9. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 14, processo 48.50.004.34.2020.57 e outros. Autorização para Sertão Brasil Energia Solar LTDA, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Elétrica Sertão Solar Barreiras 7 e outras. Vamos ao então, sorteio? Diretor Elvio. Item 15, processo 48.500.0003.27.2020.29, autorização para Statcraft, energias renováveis S.A., implantar e explorar a central geradora fotovoltaica Sol de Brotas 1. Diretor Elvio. item 16. processo 48.500.0003.26.2028.4. autorização para Statcraft energias energias renováveis S.A. Implantar e Explorar a central geradora fotovoltaica Sol de Brotas diretora Agnes Agnes. Item 17, processos 48.500, 00.12.93.2017.94, 12.94.2017.39 e 12.95.2017.83, autorização para as empresas Central Fotovoltaica Alvorada 1, LTDA, Central eh, Fotovoltaica Alvorada 2, LTDA e Central Fotovoltaica Alvorada 3, LTDA, implantarem e explorarem as Centrais Geradoras Fotovoltaicas Alvorada 1 a 3. Vamos dar um sorteio. Diretora Agnes. Item 18, processo 48.50.0028.64.22.75 e outros. Autorização para a nova Lapa Energia Solar, SPE LTDA. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas pôr do Sol 1A4. Diretor Elvio. 19, processo 48.500.0019.58.2020.65 e outros. Autorização para a central geradora fotovoltaica Bahia Sol LTDA implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Bahia Sol 1 a 5. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 20. Processo 48.500.0016.26.2022.42 4.2 e outros. Autorização para Fótons de São Mauro Energias Renováveis SA. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Fotos de São Mauro 1 a 4. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 21, processo 4850005312 e outros. Autorização para as empresas, para a empresa Megasolar SPL, TDA e outras, implantarem e explorarem as centrais geradoras fotovoltaicas Megasolar e outras. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 22, processo 48.500.0048.85.2022.25 e outros. Autorização para empresas para, as empresas para a empresa Parque Solar Palmeira 1, LVDA e outras. Implantar e explorarem as centrais geradoras fotovoltaicas Palmeiras 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Palmeira, perdão. Vamos ao sorteio. O diretor Ricardo. Item 23, processos 48.500, e 34.68.2021.84. Alteração de características técnicas das usinas termoelétricas UTX Amajari e UTX Pacaraíma. Vamos ao sorteio. Diretor Agnes. Item 24, processo 48.500.062.79.2001.58, a revogação da autorização para implantar e explorar a pequena central hidrelétrica faxinal do, dos Guedes, autogada hidrelétrica Rossi, LTDA. Diretor Ricardo. 25, processo 48.500.0014.54.2019.10, transferência da autorização da central geradora termoelétrica Uberaba 2, atualmente detida pela usina Uberaba SA, em favor da Uberaba Energia LTDA. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 26. Processo 48.500.0004.39.2020.80 e outros. Transferência das autorizações das centrais geradoras fotovoltaicas Sertão Solar Barreiras 15, eh, 16 e outros. Atualmente assistida pela Sertão Brasil Energia Solar, EIRELI, em favor das empresas Sertão Solar Barreiras eh, 15 SA, Sertão Solar Barreiras 16 SA, Sertão Solar Barreiras 17 SA, Sertão Solar, barreiras 18 SA, Sertão Solar, barreiras 19 SA, Sertão Solar, barreiras 20 SA e Sertão Solar, barreiras 21 SA, respectivamente. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 27, processo 48.500.000179.2023.95, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Neoenergia Transmissora 11 SPSA, das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Paraíso 2 e estrada de acesso. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 28, processo 48.500.0006.16.2023.71. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da RGE Sul Distributor de Energia das áreas necessárias à implantação da subestação Boa Vista do Buricá. Vamos ao sorteio. O diretor Ricardo. Item 29, processo 48.500.0008.47.2023.84. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. Das artes necessárias a necessidade da passada da linha de distribuição UFV Talboté. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo.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 Item 32, processo 48500 declaração de utilidade pública para fins de instituição de administrativa em favor da Companhia Energética do Rio Grande do Norte, COSERN, das áreas de terra necessárias a passagem da linha de distribuição Mossoró 4, maísa Diretor Ricardo. Item 33, processo 48.500.008177-2022-63, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Companhia Energética do Rio Grande do Norte, COSERN, das áreas necessárias a passagem da linha de distribuição Mossoró 4, Gangorra. Vamos ao sorteio. O diretor Ricardo.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 Item 35, processo 48.500.06.244.2022.13, alteração a pedido da Resolução Autorizativa 12.681.2022, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de serviço administrativa em favor da EDN Energias Renováveis LTA das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão EDN Barreiras, Barreiras 2. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 36, processo 48.500.0006.37.2021-24, alteração a pedido da Resolução Autorizativa 9.697-2021, que trata da Declaração de Utilidade Pública para Fins de Instituição de Segurança Administrativa em favor da Eólica Canudos 2 SPSA. E da eólica Canudos 3, SPSA. Das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão Canudos 1, Jeremoabo. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 37.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 Item 38, processo 48.500.0021.56.2021.53, alteração a pedido da Resolução auto Autorizativa 10.128.2021, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor das sistemas de energia renovável LTDA das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão UFV Panati, subestação banaboyu Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 39. Alô, alô. Item 39, processo 48, 500, 19, 69, 2017, 40 Alteração a pedido da resolução autorizativa 6.348-2017 que trata da, da declaração de utilidade pública para fins de servidão administrativa em favor da mantiqueira transmissora de Energia NGSA, das áreas terra necessárias à passagem do trecho da linha de transmissão que perfaz o seccionamento da linha de transmissão Mesquita Vespasiano 2, na subestação Itabira 5. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 40, processo 48.500.0003.99.2023.19 e outros, autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida, RAP, referente às melhorias em instalações de transmissão sob responsabilidade da CEMIG, Geração e Transmissão S.A. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. O processo, item 41, o processo 48.500.005296-2022-64 será distribuído à diretora relatora sorteada anteriormente, diretora Agnes Maria de Aragão da Costa, tendo em vista o artigo 8º da norma de organização anel número 18. É, o item 41 é o requerimento administrativo protocolado pela Laticínio Mendonça Guimarães LTDA, em faixa do despacho 230... 2023, que não conheceu por intempestivo do recurso administrativo interposto pela requerente em face de do despacho 2.569-2022, emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, SMA. Esse, então, foi para a diretora Agnes. Os processos sorteados, os processos distribuídos nessa sessão serão encaminhados aos respectivos diretores relatores para deliberação em reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a oitava sessão pública ordinária de distribuição de processos de 2023. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se.